O trabalho que a instituição desenvolve é com usuários de drogas no território. E a gente tem um vínculo muito importante porque é um público muito vulnerável aos riscos sociais. E esses riscos sociais estão vinculado justamente ao uso de drogas. Então é uma população principalmente na região norte, principalmente na zona de fronteira, que é o caso do Acre. Então se torna mais vulnerável ainda. Então, a, o Viva Melhor Sabendo, acho que para essa população foi de fundamental importância, por conta que a maioria das populações que a gente acessa e tem vínculo, por mais que a gente sensibilize os profissionais de saúde nos serviços, eles não se sentem acolhidos. É, vamos dizer o seguinte, que eles não se sentem é, satisfeitos, ou se sentem bem quando vão ao serviço para fazer qualquer avaliação e teste. Então, o Viva Melhor Sabendo veio para justamente eles fazerem o teste com tranquilidade, entendeu? receber o resultado com tranquilidade, porque a gente já tem um vínculo de importância com esse público. Então, é, o Viva Melhor Sabendo, eu acho que, é, a maioria do nosso público, usuário de drogas, nunca tiveram acesso a esse teste que estão tendo agora. Eu acho que isso é um ganho fundamental é, para essa população que fazem uso de drogas.